Bom dia a todos. Nossa, tá Sou Aline, diretora de Contabilidade e Tesouraria, e eu vou dar início à audiência pública da elaboração da LOA para o exercício 2021. Na Constituição Federal, no seu artigo 165, dispõe leis de iniciativa do Poder Executivo. Estabelecerão o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais... A Lei Complementar 101 de 2000, ou a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, parágrafo único, traz a transparência será, assegu a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão dos planos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos. São instrumentos de planejamento. O PPA, que ele planeja, ele faz o... Ele planeja, né? A LDO, que ela vai orientar. E a LOA, que ela vai executar o orçamento. O PPA, ele vai servir de base para a LDO, que assim vai dar as diretrizes para a elaboração da LOA. O PPA de 2018 a 2021... Ele vai, ele vai servir para elaboração, como base para a elaboração da LDO 2018, que vai orientar a LOA de 2018. A L, e, assim, se, é, consequentemente, a LDO 2018, que vai orientar a LOA de 2018, a LDO 2018, a LOA de 2018, a LDO 2019, a, LDO, a LOA de 2018. E 19, a LDO de 2020, para a LOA de 2020. E assim, a, a LDO de 2021, para a LOA de 2021. O que é a LOA? A LOA, ela é uma lei orçamentária anual, que ela vai estimar as receitas e fixar as despesas do município para o período de um exercício financeiro, no qual é compreendido a 1 de janeiro a 31 de dezembro. A LOA... Ela tem como objetivo concretizar os objetivos e metas propostas no Plano Plurianual, PPA, seg segundo as diretrizes estabelecidas pela LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. As receitas. Foi estimado para o ano de 2021 as receitas correntes no total de R$ centavos distribuídas em receitas tributárias, R$ 715, 715.400. Receitas de contribuições, zero. Receitas patrimoniais, 30.000. Receitas de serviço, zero. Transferências correntes, R$ 17.816.659,90. Outras transferências correntes, R$ 1.100. Receitas de capital, R$ 190.000. R$ 150,00, sendo operações de créditos internas, zero, alienações de bens, R$ 60.150, transferências de capital, R$ 130.000, e outras receitas de capital, zero, totalizando R$ 18.753.309,90, as despesas fixadas para o ano de 2021, despesas correntes. Um total de R$ 17.451.278,19. Pessoal, pessoal e encargos sociais, R$ 9.817.709. Juros e encargos à dívida, R$ 22.000. Outras despesas correntes, R$ 7.611.569,19. Despesas de capital. Totalizando... É... Um total de R$ 1.232.031,71, sendo investimentos R$ 894.466,71, de inversões financeiras zero, amortização da dívida R$ 337.565,00, com a reserva de contingência de R$ 70 70.000 um total de despesas de R$ 18.753.309,90. Um resumo geral de despesas por órgão em 2021. O Legislativo Municipal, R$ 1.090.000,00, com percentual de 5,81. O Executivo, R$ reais num total, num percentual de 4,83. Secretaria Municipal de Plane... de Administração e Planejamento. 1.877.843,77. No percentual de 10,01. Secretaria Municipal de Finanças. R$ 437.800, um percentual de 2,33. Secretaria Municipal de Saúde. R$ 4.716.185,58, no percentual de R$ 25,16. Secretaria Municipal de Assistência Social. R$ 1.297.989, no percentual de 6,92. Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. R$ 1.219.000,00. R$ 278,00, no percentual de 6,5%. Secretaria Municipal de Aviação, Obras e Serviços Públicos, R$ 2.194.200, no percentual de 11,70%. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, R$ 4.943,903,55 no percentual de R$ 26,37,00. Reserva de contingência, 70 mil, percentual de 0,37%. Num total de despesas de R$ 18.753.309,90, percentual de 100%. Assim eu passo a palavra ao contador da prefeitura. Bom dia a todos. Então agora eu vou estar passando para vocês... É, o valor que foi distribuído entre os órgãos e as unidades através dos projetos e atividades para o exercício de 2021 então no legislativo municipal vai ser disponibilizado 1 milhão e 90 mil distribuído da seguinte forma ampliação em prédio da câmara 40 mil reais manutenção do legislativo municipal 1 milhão e 50 mil no órgão Executivo Municipal, um total de 906.110 reais. É, na unidade do Gabinete do Prefeito, um total de 333.940 reais. Distribuído. Aquisição de veículo Poder Executivo, 10 mil reais. Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, 308.640 reais. Divulgação de atos oficiais, R$ mil reais. Manutenção da Defesa Civil, R$ 2.300,00. Unidade de Assessoria Jurídica, total de R$ 478.530,00. Distribuído na Manutenção do Departamento Jurídico, R$ 76.990,00. Manutenção da Assessoria Jurídica, R$ 94.540,00. Precatórios e Setenças Judiciais, total de R$ 307.000,00. Unidade da Controladoria Interna, um total de R$ reais. A Unidade de Controladoria Interna, R$ reais. No órgão da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, um total de R$ 1.877.843,77. Na unidade do Departamento de Administração, um total de R$ 1.427.563,77. Aquisição de veículo administrativo, R$ 10.000. Restituição de pagamento de receitas indevidas, R$ 5.500. Manutenção do pagamento aposentadoria e pensões, R$ 496.000. Manutenção do Departamento de Administração, R$ 525.158,77. Contribuição ao PASEP 1% da receita, R$ 184.000. Servidores cedidos, R$ 60.340. Incentivo à geração de empregos, R$ 72.000. Parcelamento da dívida do INSS, R$ 46.000. Amortização da dívida do PASEP, 28.565 reais. Na unidade do Departamento de Planejamento, um total de 65.580 reais. Manutenção do Departamento de Planejamento, 65.580 Unidade do Departamento de Licitação, Compras, Almoxarifado e Patrimônio, total de 305.900 reais. Manutenção do Departamento de Compras, R$ 43.960. Manutenção do Departamento do Patrimônio, R$ 76.040. Manutenção do Departamento de Licitação, R$ 185.900. Departamento de Recursos Humanos, R$ 78.800. Manutenção do Departamento de Recursos Humanos, R$ 78.800. Agora, no órgão da Secretaria de Finanças, um total de R$ 437.800. Na unidade Departamento de Tesouraria, R$ 147.700. Atividade Manutenção do Departamento de Tesouraria, R$ 147.700. Unidade Departamento de Contabilidade, um total de R$ 162.600. Atividade Manutenção do Departamento de Contabilidade. 162.700 reais. Unidade do Departamento de Tributação, 127.500 reais. Atividade manutenção do departamento de tributação, 127.500 Agora no órgão da Secretaria Municipal de Saúde, um total de R$ reais e centavos. É a unidade Fundo Municipal de Saúde, R$ 4.555.585,58. Atividades. Enfrentamento da emergência Covid-19, R$ 7.400. Benefícios eventuais, R$ 4.000. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, R$ 2.500. Aquisição de veículos de saúde, R$ 40.659,58. CISNOP, R$ reais Manutenção do Posto de Saúde, R$ reais Atenção Básica Fundo a Fundo Estadual, R$ reais Manutenção do Prédio BS, R$ reais Programa Mais Médico e Provável R$ reais Manutenção do Polo Academia de Saúde, R$ reais Atenção Básica Fundo a Fundo Federal, R$ reais Manutenção de Veículos da Saúde, R$ 452.000,00. CISNORP, R$ mil. Reais. Atividade de Saúde e Atenção Básica, R$ reais Serviço Sociedade Beneficente de Andirá, R$ 600.318,00. Bloco médio alta complexidade, R$ 80 mil. Reais. Consórcio Paraná Saúde, R$ 90 mil. Reais. Assistência farmacêutica, R$ 303 mil. Reais. Combate aos animais peçonhentos, R$ mil. Reais. Vigilância em Saúde, R$ 90 mil. Reais. Vigilância sanitária fundo a fundo, R$ reais Vigilância Epidemiológica, R$ reais Agora a unidade do setor de saneamento, R$ reais Atividade manutenção de postos artesianos e saneamento rural, R$ reais Manutenção de aterro sanitário e resíduos sólidos, R$ reais Manutenção do saneamento urbano, R$ reais Agora no órgão da Secretaria Municipal de Assistência Social, um total de R$ reais Na unidade do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, total de R$ 5.600. Manutenção do ECA e FMDCA, R$ 5.600. Agora na unidade do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, Total: R$ 485.369. Atividades: Fundo Municipal de Pessoa Idosa, FMDPI, R$ 4.500. Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, CMDPI, R$ 5.200. Manutenção do Conselho da Pessoa Portadora de Deficiência, R$ reais Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência. R$ 2.300,00 Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres R$ 2.300,00 Programa IGDBF Fonte de Recurso Bloco de Financiamento 940 R$ 14.004,00 Distribuição de Materiais e Serviços Gratuitos para a População Carente R$ reais Projeto Estadual PPAS, fonte de recurso 778, 17.793 reais. Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social, piso básico, piso básico fixo, 341.800 reais. Bloco de financiamento Bloco PSB, fonte de recurso 934, 5.480 reais e 50 centavos. Manutenção do FMAS, 7.300 reais. Programa e Suas, bloco 936, R$ 6.091,50. Agora na unidade do Departamento do Bem-Estar Social, R$ 807.020. Atividades, manutenção do Conselho Tutelar, R$ 157.800. Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente, R$ 3.900. Projeto Vida Nova, R$ 539.920. Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social, CMAS, R$ 2.200. Manutenção do Bem-Estar Social, R$ 103.200. Agora, no órgão da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, um total de R$ 1.219.278. Na unidade, Departamento Municipal de Agricultura e Serviços Rurais, R$ reais. Projeto, aquisição de terreno para gestão ambiental, R$ reais. Atividades, repasses RPPN e CMS ecológico, R$ reais. Manutenção do fundo de vale, R$ reais. Construção de estação de transbordo, R$ reais. Manutenção de abastecedor municipal, R$ 3.000. Aquisição de veículos, tratores e maquinários, R$ 1.000. Construção de pontes e bueiros, R$ 100.000. Manutenção de estradas rurais, R$ 35.000. Manutenção do viveiro municipal, R$ 6.240. Manutenção dos veículos, tratores e maquinários, R$ 557.238. Manutenção do Departamento Agropecuário, R$ 222.300. Manutenção de pontes e bueiros, R$ 22.500. Agora, no órgão da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, R$ 2.194.200. Na unidade Departamento de Serviços Urbanos, R$ reais Projeto, construção de pontes e bueiros, R$ reais Atividades, manutenção de praças públicas, R$ reais Manutenção do terminal rodoviário, R$ reais Manutenção do cemitério municipal, R$ 23.900. Manutenção de pontes e bueiros, R$ reais Manutenção da Capela Mortuária, R$ 8.000. Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos, R$ 6.800. Manutenção e melhorias de iluminação pública, R$ 194.000. Ampliação de rede de energia elétrica, R$ 1.000. Agora, na unidade do Departamento de Obras Públicas, R$ 1.044.200. O projeto Reforma do Clube Municipal, quarenta mil reais; Reforma da Capela Mortuária, dez mil reais; Pavimentação Conjunto Manuel de Freitas Branco, onze mil reais; Pavimentação Ruas Urbanas, dez mil reais; Ampliação do Cemitério Municipal, R$ mil reais. Atividades. Manutenção do Departamento de Obras Públicas, R$ reais Manutenção de Prédios Públicos, R$ reais Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento, desenvolvimento do Estado do Paraná-Sindepar, R$ reais Manutenção de Calçadas Meio-Fio e Vias Urbanas, R$ reais Manutenção do Clube Municipal, R$ reais é, na unidade Departamento de Serviços Rodoviários, R$ reais Atividades Departamento de Serviços Rodoviários, R$ 232.300,00. É, agora, unidade Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Atividades Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, total de R$ reais Agora no órgão da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Um total de R$ 4.943.903,55. Na unidade do Departamento Municipal de Educação, R$ 3.136.280,55. Projeto Construção de Escola Seis Salas, Fonte de Recursos 118, R$ 80.160,00. Aquisições de veículos para educação, R$ 14.187,63. Atividades distribuição de uniformes e kit escolar, R$ reais. Manutenção do ensino fundamental, Fundeb, R$ 671.150. Manutenção do ensino fundamental, R$ 823.099,92. Merenda escolar, AEE, fonte de recursos, R$ 110,00, R$ 90,0. Reais. Merenda Escolar Fonte Livre, R$ reais Merenda Escolar PNAEF, Fonte de Recurso 110 110.000, 16, R$ 16.500. Merenda Escolar Pré-Escola, Fonte de Recurso 110 sete R$ 7.000. Manutenção de Escola Pio 12 R$ reais Manutenção do Transporte Escolar, R$ 526.436. Programa Salário Educação, Fonte de Recurso R$ sete R$ reais. Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, R$ 220.920, Manutenção da Quadra Pequena Escola Pio 12, R$ reais. Aquisição de veículo-van para o ensino superior, R$ reais. Incentivo ao ensino superior, R$ reais. Manutenção da educação de jovens e adultos, R$ 126.000. merenda escolar IGEA, fonte de recursos 110, R$ 8.800. Servidores cedidos da educação, R$ 99.800. Cobertura da quadra da escola Pio XII, R$ 10.000. Agora na unidade do Departamento de Esporte e Cultura, total de R$ 332.640. Construção de museu, 40 mil reais. Manutenção das atividades do Centro Cultural, 19 mil reais. Manutenção da Biblioteca Municipal, 44.340. Manutenção da Casa de Leituras LHT, mil reais. Enfeites de ruas e praças, 60 mil reais. Manutenção das atividades cívicas e culturais, 9 mil reais. Manutenção da Fanfarra Municipal, R$ 35.100. Construção de espaços esportivos, R$ 20.000. Manutenção do Departamento de Esporte e Cultura, R$ 49.800. Manutenção das atividades esportivas do município, R$ 31.400. Manutenção do ginásio de esporte, R$ 10.000. Manutenção de espaços esportivos, 13 mil reais. Unidade, Departamento de Educação Infantil, CMEI, R$ 1.444.983. Manutenção do CMEI, R$ 658.800. Manutenção do CMEI, Fundeb, R$ 735.690. Manutenção da Merenda Escolar, CMEI, R$ 50.493. Agora no órgão Fundo Municipal de Transporte Universitário, total de R$ 30.000. Atividade Fundo Municipal de Transporte Universitário, R$ 30.000. E um valor disponibilizado para reserva de contingência, no valor de R$ 70.000. É, agora a gente deixa a palavra aberta, se alguém tiver alguma dúvida, algum, alguma proposta... Bom, a gente se coloca à disposição, deixando o contato, telefone 43 3537 1212, o e-mail da contabilidade, que é o contabilidade.bré.br.gov.br. Também a ouvidoria do município no site ww.brrado jacaré.br.gov.br. Ouvidoria. E também através do endereço rua Rui Barbosa, número 96. A gente agradece a participação de todos, agradecemos à Câmara pela disponibilidade do local e transmissão. E um bom dia e um bom final de semana a todos.